Neste primeiro vídeo vamos falar sobre incêndios pequenos, que podem ser controlados por você mesmo, sem a ajuda de um bombeiro. Mas a dúvida que muita gente tem é a seguinte, como se apaga o início do incêndio? Fique ligado e aprenda como fazer para conter as chamas. Há diversas maneiras de se apagar um princípio de incêndio, uma delas é utilizando o famoso extintor. Existem diferentes tipos de extintores, e cada um possui algo dentro dele capaz de eliminar chamas. Talvez o extintor mais conhecido seja o de água, mas também existem outros, como de espuma, de pó químico e gás carbônico, também conhecido como CO2. Antes de usar o extintor, você deve primeiro ler o seu rótulo, onde está escrito para qual situação e como ele deve ser utilizado, pois o uso de certo tipo de extintor dependerá do tipo de incêndio. O extintor de água não serve para combater todos os tipos de incêndios. Nunca o utilize em aparelhos ligados à tomada, pois a água conduz corrente elétrica e pode aumentar o fogo nessa situação. Para utilizar, você primeiro deve tirar o extintor do suporte, colocar no chão, retirar o lacre e o pino de segurança, para assim mirar na base das chamas e apagá-la. Quando for utilizar o extintor de gás carbônico, nunca segure pela ponta do cabo, pois esta parte pode congelar no momento do uso e assim causar queimaduras na sua mão. A maneira mais segura e correta é sempre segurar nesta parte do cabo, que se chama manopla. Alguns extintores têm um medidor de pressão que deve estar apontado para a cor verde. Se não estiver, é melhor não utilizá-lo. Atenção! Não esqueça que o extintor deve ser utilizado somente se as chamas estiverem no início. Caso contrário, saia o mais rápido possível do local e quando estiver em segurança, ligue para os bombeiros. Como sair de um local em chamas? Em uma situação de incêndio, é importante evitar o uso do elevador, pois ele pode ser danificado pelo calor causado pelas chamas. Fique sempre atento às placas de sinalização, pois elas indicam a saída de emergência mais próxima. Em uma situação de há muita fumaça no ar, fique de joelhos e comece a engatinhar até a saída de emergência mais próxima, para evitar ao máximo respirar fumaça. Se for possível encontrar uma toalha, molhe-a com água e cubra o rosto com ela antes de sair do local. Se não conseguir apagar o fogo, feche as portas e janelas, para diminuir as chances das chamas e fumaça de atingirem outras partes do ambiente. Se puder, desligue a corrente elétrica e feche o gás, para evitar explosão ou aumento das chamas. Procure sempre descer as escadas e não subir. Também é importante não correr nem saltar, para evitar quedas que podem ser fatais. Não tire suas roupas, porque elas protegem seu corpo contra chamas. Tire apenas as que podem te atrapalhar de alguma maneira, como as gravatas. Caso não consiga sair do ambiente, você pode ir até uma janela e com alguma peça de roupa acene, para sinalizar e pedir ajuda para alguém ou os bombeiros. Bom, agora você já sabe como agir no início de um incêndio. Lembrando que, caso o incêndio comece a aumentar de uma forma muito rápida, saia do local o mais rápido possível e ligue para o corpo de bombeiros através do número 193. Espero que tenhamos te ajudado e até a próxima!